Preparando para a transmissão ao vivo, abram suas câmeras para a gente ser né, gentil com as pessoas e logo depois que a gente entrar, a gente vai dar as boas-noites e começar o teaser. Então. <música> Bem-vindos a todos, é um prazer enorme né, tê-los aqui nessa noite, eh, compartilhando dessa primeira formatura digital que teremos, eh, nesse tempo tão uh, uh, difícil que vivemos agora. Uh, a gente gostaria muito de estar recebendo todos vocês do no nosso salão de atos, todos os pais, amigos, pessoas especiais, importantes na vida dos nossos formandos. Tivemos que fazer um, um trabalho diferenciado e eu quero agradecer aqui, né, inicialmente, antes de dar formalmente início à cerimônia, a toda a comissão de graduação, a Comissão de Formatura e os representantes da Comissão de Graduação da Engenharia Civil, que fizeram um trabalho fantástico que a gente possa oferecer para vocês um momento especial, né porque cada cerimônia de formatura para nós é muito especial, porque a gente cumpre uma das missões principais da universidade, que é formar os profissionais que vão né, dar sustentação à nossa sociedade, e principalmente no caso dos engenheiros civis, da, né, a fundação e a estrutura para nossa sociedade moderna. É com muito prazer que recebemos a todos e vamos então passar para o momento mais oficial da nossa cerimônia de colação de grau da Engenharia Civil 2021, abrindo então formalmente a sessão. E por delegação do magnífico reitor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, eu, portanto, Luiz Carlos Pinto da Silva Filho, na qualidade de diretor da nossa centenária Escola de Engenharia e no exercício das atribuições que me são conferidas pelo Estatuto e Regimento Geral da Universidade, dou por aberta a sessão solene de colação de grau dos formandos e formandas, do curso de graduação em engenharia civil do primeiro semestre letivo do ano de 2020 da nossa Escola de Engenharia. Compõe a nossa cerimônia, né, como homenageados os nossos alunos nesta noite. O Paraninfo escolhido pelos uh, graduandos do curso de engenharia civil, professor João Ricardo Mazueiro. Boa noite a todos, ou boa tarde a todos. Muito obrigado pela presença, professor João Ricardo Mazoeiro. A gente sabe qual, quanta honra é ser o escolhido para representar todo o nosso corpo docente depois dessa trajetória de interação com os nossos alunos. Muito obrigado pela sua presença. Temos também a coordenadora substituta é, do, da Comissão de Graduação do Curso de Engenharia Civil, a professora Ângela Gaio Graef. Professora Ângela. Boa noite a todos. Um prazer poder estar aqui hoje, representando a comissão de graduação. Gostaria de fazer um agradecimento especial à professora Ângela, à professora Eno, Mesa Casa Júnior, que foram os representantes da comissão de graduação, que trabalharam para que a gente pudesse fazer essa formatura essa noite. E ainda está presente a gerente administrativa da Escola de Engenharia, Maria de Lourdes dos Santos. Obrigada. Muito obrigado, Obrigada. Lourdes. Quantas gerações, se fôssemos contar, né, quantas gerações que tu já formou de engenheiros civis e de outros engenheiros da nossa escola de engenharia. Bom, feitas as introduções da, da, dos nossos integrantes da mesa, é, eu gostaria de solicitar a nossa gerente administrativa que procedesse à leitura do termo de colação de grau, que é o documento final que encerra a trajetória dos nossos alunos junto à escola de engenharia... E... Aos 11 dias do mês de dezembro do ano de 2020, às 17 horas, realizou-se por videoconferência a sessão solene de natureza acadêmica e jurídica sob a presidência do diretor da Escola de Engenharia, professor Luiz Carlos Pinto da Silva Filho, e na presença dos demais componentes da mesa, compareceram os alunos e alunas a seguir relacionados que, tendo em vista a conclusão do curso de Engenharia Civil no primeiro semestre letivo de 2020 e, conforme parecer, da respectiva comissão de graduação, satisfizeram todas as exigências curriculares, estando aptos a receberem o grau de Engenheiro Civil. Convidamos o formando do curso de Engenharia Civil, Humberto Brandão, para proceder à leitura do juramento em nome de seus colegas. cometo concorrer para o desenvolvimento da ciência e da arte do engenheiro e bem servir aos interesses do Brasil, com todo patriotismo e dedicação. Convido os demais formandos agora a confirmar o juramento, por favor. Assim, assim eu, eu, prometo. Prometo. Prometo. Prometo. eu prometo. Bonita essa conjugação de vozes aí que formam Sim. essa nova turma de engenheiros civis da nossa universidade. Parabéns. Humberto, por delegação do magnífico reitor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e na qualidade de diretor da Escola de Engenharia, vos confiro, portanto, o grau de engenheiro civil, esperando que pelo cultivo da inteligência e pela dignidade de vossa conduta, honreis por diploma que hora lhe é concedido? Parabéns, engenheiro. Vamos dar agora início, então, né, à formatura dos demais formandos, e aí a gente tem uma homenagem a cada um deles aqui, preparada pela própria turma, que nós vamos iniciar apresentando, então, inicialmente, o, o engenheiro Humberto Brandão, né, que agora assume a sua. É, não poderemos jogar os nossos barretes ao alto no final dessa cerimônia, mas fica aí simbolicamente o barrete sendo colocado na tua cabeça, Humberto. Vamos então dar o segmento. Aldelmo Pedro Limberger Júnior. Também a voz, confira o grau de engenheiro civil. Parabéns. Ana Carolina Ozeralf. Também a voz, confira o grau de Engenheira Civil, parabéns, Engenheira Ana Carolina Ozeral. Aniele Luini Perre Schultz, Aniele, meus parabéns, também a vós, confira o grau de Engenheira Civil, que bom vê-la aí de barrete, Aniele. Bianca Benvenuti, também a vós, Bianca Benvenuti, Confira o grau de engenheira civil. Parabéns, engenheira Bianca Benvenuti. Bruna Maciel Barbosa. Também a voz, Bruna. Confira o grau de engenheira civil. Parabéns, senhora engenheira Bruna. Estamos ficando bem aí de barrete cada um de vocês, hein? Caio Bonella Gonçalves. Também a voz, Caio, confira o grau de engenheiro civil. Parabéns, engenheiro Caio. Caroline Machado Martins. Também a voz, Caroline Machado, confira o grau de engenheiro civil. Parabéns. César Viapiana. Também a voz, César, confira o grau de engenheiro civil. Parabéns, faça muito bom uso desse título que agora lhe é concedido. Débora da Rosa Daud. Também a voz, Débora. Confira o grau de engenheira civil. Parabéns, Sinto o barrete chegando na sua cabeça aí, senhora engenheira. O canudo na sua mão. É esse o desejo que a gente quer para cada um de vocês. Parabéns. Denis Mendes Barbosa. Também a voz, Denis Confira o grau de Engenheiro Civil. Parabéns Engenheiro Denis. Douglas da Silveira de Lima, também a voz Douglas. Confira o grau de Engenheiro Civil. Parabéns Engenheiro Douglas. Tem uma carreira muito feliz. Eduardo Carneiro Daniel, também a voz Eduardo. Confira o grau de Engenheiro Civil. Parabéns Engenheiro Eduardo. Ficamos bem aqui, ó. gostei da foto ali, né? ficou muito bem colocado. Fernanda Benesra Maia, também a voz, engenheira Fernanda, confira o grau de engenheira civil. E gostaria de registrar ainda que a engenheira Fernanda fez dupla diplomação com a Ecole Central de Lyon, na França, e receberá o título das duas universidades. Meus parabéns, Fernanda. É muito bacana essa trajetória né, com essa experiência internacional. Temos aí a ver a Fernanda aí já, né, de barrete canudo na mão. Parabéns, Fernando. Fernando da Costa Fischer. Também a voz, confira o grau de engenheiro civil, Fernando. Parabéns, engenheiro Fernando. Ficamos muito bem aí nessa foto de engenheiro. Francisco Benvenu Troian. Também a voz, Francisco, confira o grau de engenheiro civil. Parabéns, engenheiro Francisco. Ginter Haas. Também a voz, Ginter, confira o grau de engenheiro civil. Venha se juntar, seus colegas, com o Barrete e o Carudo da Mão para mais uma geração de engenheiros saídos da nossa centenária Escola de Engenharia. Parabéns. Hugo Guilherme Gref Ludwig. Também a voz, Hugo, confira o grau de engenheiro civil. Parabéns, engenheiro Hugo. João Caetano Casotti, também a vós, João, confira o grau de engenheiro civil. Faças muito bom uso desse diploma que agora chega às suas mãos. Kathleen Eloísa Klagenberg Beckert, também a vós, Kathleen. confira o grau de engenheira civil. Parabéns por essa jornada que se encerra e muita felicidade no próximo ciclo como engenheira. Leandro Bergamo Presinote, também a voz, Leandro, confira o grau de engenheiro civil. Leonardo Ferreira Fernandes, também a voz, Leonardo, confira o grau de engenheiro civil. Parabéns. Luiz Gustavo Nunes Pereira Filho, também a voz, Luiz Gustavo, confira o grau de engenheiro civil. Parabéns. Luísa Rea Amorim, também a voz, Luísa, confira o grau de engenheira civil, parabéns. Manon Buisson Mazzi, também a voz, Manon, confira o grau de engenheira civil, parabéns e aproveite muito esse grau que agora chega à sua mão na carreira de engenheira. Matheus Basso do Amaral, também a voz, Matheus, confira o grau de engenheiro civil. Cuide bastante desse canudo virtual que está recebendo agora. Matheus José Hermes. Também a voz, Matheus, confira o grau de engenheiro civil. Parabéns, bem-vindo ao Corpo de Egressos da Escola de Engenharia. Maurício Ruschel. Também a voz, Maurício, confira o grau de engenheiro civil. Prazer tê-lo no nosso Corpo de Egressos da Centenária Escola de Engenharia. Nathalie Scheidt, Também a voz, Nathalie. Confira o grau de engenheira civil. Parabéns. Nicolas Feijó. Também a voz, Nicolas, confira o grau de engenheiro civil. Esperando, que, pelo cultivo da inteligência e diligência de vossa conduta, honreza o vosso diploma, Nicolas, assim como todos os seus colegas. Paula da Rosa Furlaneto. Também a voz, Paula. Confira o grau de engenheira civil. E agradeço a participação e tenho certeza que farás muito bom uso do grau que agora lhe é concedido. Paulo Renato Fix Júnior, Também a voz, Paulo, confira o grau de engenheiro civil. Parabéns, engenheiro Paulo Renato. Renan Pandolfo. Também a voz, Renan, confira o grau de engenheiro civil. Roger Carvalho de Silos. Também a voz, Roger. Confira o grau de engenheiro civil. Parabéns, engenheiro Roger. Gostei de ter o Canudo aí em casa. Sabine Grabenweger Saraiva. Também a voz. Confira o grau de engenheira civil, Sabine. Thaís Dalmas. Também a vós, confira o grau de engenheira civil, Taíse. bem vinda ajude-se a seus colegas, agora como né? engenheira civil, egressa da nossa centenária Escola de Engenharia. Parabéns. Thea Luiz Sequeira Pessoa. Também a vós, Thea, confira o grau de engenheira civil. Bem-vindo ao corpo de egressos da Escola de Engenharia. Tiago Silva dos Santos, também a voz, Tiago, confira o grau de engenheiro civil. Tomás Leidner Quinteiro Vasconcelos Leal, também a voz, Tomás, confira o grau de engenheiro civil, parabéns. Vanessa Isabel Butski, também a voz, Vanessa, confira o grau de engenheira civil. Muito bem-vinda ao Corpo de Egressos da Escola de Engenharia. Vinícius Gullias Nis. Também a voz, Vinícius, confira o grau de engenheiro civil. Uhul! Muito bom! E com essa celebração né, compartilhada, que eu gostei muito, encerramos a colação de grau da Engenharia Civil 2021. Peço agora a nossa assessora, né, gerente administrativa da Escola de Engenharia, que faça a, o fechamento da nossa ata de colação de grau. O diploma, por ser registrado oficialmente em livro eletrônico, torna-se válido imediatamente após o encerramento dessa solenidade e homologação da ata. E, para constar, eu, Maria de Luz de Santos, gerente administrativa da Escola de Engenharia, lavrei o um presente termo de colação de grau, juntamente com o diretor. Muito obrigado. Assinaremos o termo e vocês estão oficialmente engenheiros a partir desse momento. E aí eu convido, então, agora né, as uh, formandas, agora engenheiras, né, Aniele Luíne Perrechute e Paula da Rosa Furlaneto, a fazer a manifestação em nome de seus colegas. Bem-vindas, meninas. Ao diretor da Escola de Engenharia, professor Luiz Carlos Pinto da Silva Filho, ao coordenador do curso de engenharia civil N. Mesa Casa Júnior, ao nosso querido Paraninfo, professor João Ricardo Mazuleiro, demais autoridades que compõem a mesa, formandos, pais, familiares, amigos e convidados que nos assistem, boa tarde. No ano mais atípico de nossas vidas, nada mais natural que nossa formatura também o seja. O palco do Salão de Atos dá lugar ao sofá de nossas casas a trilha sonora fica apenas nas nossas cabeças e o simbólico, simbólico canudo enfeita o lugar que escolhemos para participar da cerimônia, que certamente não foi a que sonhamos ou queríamos. Todavia, é a única capaz de nos manter em segurança frente à pandemia que enfrentamos. Fica aqui registrado o nosso agradecimento à direção da Escola de Engenharia pelo empenho empregado para que pudéssemos concluir essa etapa em segurança e de forma muito semelhante àquela que será a formatura simbólica no Salão de Atos, tão logo seja seguro realizá-la. Era apenas a nossa última primeira semana de aula quando tudo foi suspenso, colocando esse momento em espera. Naquela semana, ninguém pensou que demoraria tanto ou que nossas vidas mudariam por completo. A Covid-19 trouxe medo e caos nos trancou em casa, nos fez perceber que talvez fôssemos um tanto sujinhos e nos ensinou a ressignificar a vida. Afinal, o que é perder uma cerimônia tradicional perto de quem teve a vida interrompida por essa doença contagiosa? A todas as famílias que perderam alguém para ela, fica a nossa solidariedade. Também gostaríamos de agradecer a quem mesmo em meio a este caos veio celebrar esse dia conosco. E que dia, em colegas? Estamos nos formando em engenheiros civis justamente nesse 11 de dezembro, data em que se comemora o dia do engenheiro. Um dia além de especial para 41 novos engenheiros e engenheiras, com um talento de sobra para exercerem com muita responsabilidade essa profissão. Por falar nisso, a engenharia civil pode ser considerada um dos cursos com mais campos de atuação no mercado. Somos capazes de dimensionar prédios, pontes e estradas, coordenar e gerenciar execuções de obras, projetar e construir barragens, obras de saneamento e infraestrutura de abastecimento hidráulico, gerenciar logística de materiais e traçar planos de mobilidade urbana, executar fundações, contenções e taludes. Dizem por aí que também somos ótimos administradores e empreendedores, um curso tão eclético quanto a turma que se forma. Uma turma que nunca se reuniu por completo presencialmente, pois, devido à Covid, até mesmo as fotos de turma precisaram correr em dois momentos, sendo que alguns de nós estamos literalmente nos conhecendo agora. Apesar disso, sabemos que o Brasil e o mundo estão recebendo hoje engenheiros e engenheiras compromissados com a ética e com a excelência profissional, independentemente de sua área de atuação. Somos uma turma repleta de estudantes inconformados com o básico, talentos de destaque em pesquisa e extensão, envolvidos em bolsas de iniciação científica, programas de dupla diplomação, intercâmbio e ciências sem fronteiras, programa de educação tutorial e nos grupos de engenharia solidária e engenheiros sem fronteiras. Dessa forma, sabemos que mesmo que o mercado hoje possa estar passando por uma passageira crise, todos encontrarão seu devido lugar para poder exercer a profissão que escolhemos. Queridos colegas, que não nos contentemos apenas em fazer o óbvio, mas que sim possamos procurar enxergar sempre além do que a gente vê. Existe no mundo uma imensidão de problemas, aguardando a intervenção e soluções de engenharia. Temos não somente a incrível capacidade de detectá-los, como também a maestria de propor maneiras inteligentes e técnicas de solucioná-los. E não é preciso ir muito além da nossa universidade para percebê-los. Basta dar alguns passos para enxergar que o centro e a saída de Porto Alegre aguardam ansiosos por soluções de mobilidade urbana. De acordo com o Instituto Trata Brasil, o país ainda tem quase 35 milhões de pessoas sem acesso à água tratada e 100 milhões de, 100 milhões de pessoas sem a coleta de esgoto, sendo o déficit habitacional brasileiro, hoje, de cerca de 8 milhões de moradias. Todas essas demandas necessitam de um olhar atento, técnico, e temos a certeza de que nossa profissão pode contribuir para a diminuição das desigualdades sociais de nosso país. A sociedade brasileira, através dos impostos, investiu através da universidade pública no futuro de cada um e cada uma de nós, para que possamos também promover a solução dos problemas da sociedade como um todo, além de defendermos sempre a educação pública, gratuita e de qualidade, que nos trouxe aqui, até aqui hoje. Precisamos também falar sobre as 16 engenheiras que estão se formando aqui hoje. Sabemos que a trajetória de um estudante de engenharia não é fácil, mas reconhecemos que ela se torna um pouco mais difícil também para o gênero feminino. Apesar de nós, mulheres engenheiras, ocuparmos cada vez mais espaço na profissão e nos canteiros de obras, a busca por igualdade de gênero ainda precisa ser disputada diariamente nas entrelinhas. Infelizmente, não é só nos canteiros que precisamos conquistar nosso espaço, mas também no dia a dia de aulas, no trabalho no escritório, tendo que reafirmar nossa capacidade intelectual em reuniões quase todos os dias. Ao olharmos as mesas dos altos cargos e percebermos que nenhuma ou pouquíssimas de nós estão lá, temos a real noção de que ainda temos muito a avançar. Desejamos muita força, talento e garra às 16 engenheiras da turma de 2020-1. Somos 41 engenheiros novos e seres humanos repaginados após 5, 6, 7 e contando anos de urnas. Uma turma que se auto de turma pandêmica e fez surpresas aos mestres Cristiano e Sardim, Daniel Garcia, quase levando-os às lágrimas e que fez a querida Verônica Oliveira ficar sem fala ao convidarmos para serem homenageados. A intenção não era lhes fazer chorar, e sim expressar o nosso carinho, admiração e gratidão pelos ensinamentos transmitidos, que vão muito além de engenharia. Vocês merecem esse lugar de destaque por tudo que lutam pelos seus alunos, que as próximas gerações tenham tanta sorte quanto tivemos. Por último, e não menos importante, nossa turma gostaria também de homenagear o professor Dieter Watschorn, que infelizmente nos deixou neste ano. O professor Dieter foi, além de um pai incrível e um ser humano iluminado, um excelente professor, cujo maior prazer era dar aulas e as dava com uma maestria ímpar. Deixa também um legado de luta e defesa do saneamento público e do uso da engenharia para o bem viver de todos. O senhor já está fazendo muita falta nesse mundo e somos muito gratos por termos tido a oportunidade de aprender contigo. Porém, não podemos deixar de aproveitar esse momento para lembrar de nossos queridos familiares que nos acompanharam no início dessa trajetória e infelizmente não puderam nos ver chegar até aqui, mas que certamente estão muito felizes e orgulhosos com a nossa conquista. Obrigada por terem sido tão importantes em nossas vidas. Vocês estarão para sempre em nossas memórias. Aos nossos pais, mães e demais queridos familiares hoje presentes nesta colação, de grau virtual, queremos agradecer por todo o suporte dado para chegarmos até aqui. Precisaríamos de infinitas palavras para expressar o quão grato estamos por tudo. E como uma imagem vale mais que mil palavras, iremos exibir um vídeo elaborado pelos formandos em homenagem a vocês. Obrigada e uma ótima tarde. Nothing left to see You left me in the dark now And I'm blended with disease Or oh, what you do to me Maybe it's my dignity You made me rip that all apart No remedy, and I'm like, I... oh. left to see. You broke my heart in two. Now I'm stuck looking for you. What you do to me? Maybe it's my dignity. You made me rip that hole. Dark now. Don't come be fake with me. What I do to you. Oh baby what I do to you. It must have been all of this shit that I Yeah, I keep falling on the ground, now I'm a mess I think it's time to say I'm sorry to my friends Maybe I'm looking for me, or what I used to be Confesso que eu sempre me emociono, eu tenho dois garotos, um de dois e um de seis anos, e cada vez que eu penso neles chegando onde vocês estão, deve ser uma emoção muito importante para cada pai, o orgulho que estoura o coração de cada um de nós. Parabéns a todos os integrantes das famílias e a cada um de vocês pela trajetória que vocês fizeram até aqui. Passamos agora, então, né, pra, a palavra para o Paraninfo que vocês escolheram representando o corpo docente desta instituição, uh, para que ele dê uma última palavra, né, como um bom paraninfo, né, uma última lição, uma lição já, né, encaminhando uh, o fechamento desse ciclo e a abertura do novo ciclo, que eu tenho certeza vai ser um ciclo de muito sucesso para vocês como engenheiros. Professor João Ricardo Mazueiro, por favor, né, muito obrigado e parabéns aí por representar tão bem o corpo de docentes da engenharia civil. Obrigado. <risos> Apesar colega Luiz Carlos Pinto da Silva Filho, diretor da Escola de Engenharia, através do qual eu cumprimento todos os demais membros da nossa mesa virtual nessa formatura, senhores pais, familiares e convidados nos assistindo no YouTube, meus queridos afilhados e colegas engenheiros civis. No que deveria ter sido uma webconferência de assessoramento de TCC, eu fui surpreendido com todos vocês, meus afiliados, na tela do meu computador e uma tocante carta me foi entregue, começando com as palavras. Querido mazueiro, ou devemos dizer Gandalf da Civil, a quem te chame ainda de Meu Ioda ou simplesmente de Mazu, me convidando para ser o paraninfo dessa turma de engenharia civil do primeiro semestre letivo de 2020. Exercer engenharia é trabalhar sob pressão constante e estudar engenharia é estar igualmente sob pressão constante, seja pela dificuldade dos conteúdos abordados, pela carga horária, pelos prazos reduzidos, e sobrepostos pela necessidade de conciliar formação acadêmica com experiência profissional nos estágios, não raro desafiando vocês nos seus limites pessoais e de superação. As engenharias são cursos duros e a engenharia civil não é exceção, mas vocês triunfaram nesse desafio e o fizeram com brilho. Os alunos da engenharia civil da URGS receberam um conceito máximo no último exame nacional de desempenho dos estudantes, o ENAD. Vocês foram e são vencedores, vocês são motivo de orgulho para suas famílias, para mim, para esta universidade e para o país. Se essa universidade foi avaliada por oito anos consecutivos como a melhor universidade federal do país, é porque tem sua excelência e relevância alicerçadas em seus recursos humanos, dentre os quais vocês, meus queridos afilhados e os demais alunos dessa instituição. Certamente vocês são também motivo de orgulho para os senhores pais e familiares, os senhores são testemunhas do esforço, do comprometimento do comprometimento e dos sacrifícios que foram feitos para que os nossos formandos estejam aqui esta tarde. Meus afilhados dificilmente conquistas importantes das nossas vidas são conquistas individuais. Vivemos em comunidade e nossas vitórias acontecem também porque somos impulsionados pelos esforços dos que estão às nossas voltas. Por isso... Todo momento de conquista é também um momento de gratidão. Eu sou grato a todas as famílias que reconheceram que a educação é fundamental para a formação do ser humano como pessoa, como cidadão, como agente transformador do mundo, e que não mediram esforços e sacrifícios para proporcionar o apoio material e emocional, o ambiente e os valores necessários para trazer vocês, meus afilhados até aqui. Eu sou grato aos fundadores do Estado do Rio Grande do Sul, que também, cientes do poder fundamental e transformador da educação, criar essa universidade pública e gratuita, como um agente de desenvolvimento da sociedade e de crescimento individual a todos, independentemente do nível social ou condição financeira. Como cidadão, eu sou grato aos governos de todas as tendências que se empenharem em manter essa universidade pública e gratuita, amparando-a com os recursos, com a vontade política e com a iniciativa necessários para que fosse alcançado o grau de excelência em ensino, pesquisa e extensão que pode ser oferecida a vocês, meus caros afiliados. Mais de 80% de toda a pesquisa realizada no país é feita nas universidades públicas. Pesquisa gera conhecimento e tecnologia, e esses são os bens de maior valor no comércio mundial, hoje e sempre. Sou grato a todos que se esforçaram por implementar e manter ativos os programas de amparo social na universidade, como os restaurantes universitários, as casas do estudante, os auxílios moradia, as bolsas trabalho, de extensão e iniciação científica, sem os quais inúmeros de nossos alunos teriam de abandonar seus cursos, mesmo tendo capacidade intelectual e aptidão para concluí-los. Sou grato a todos que percebem que, para uma parcela significativa dos nossos alunos, estagiar ou trabalhar ao longo do curso não é uma opção, mas uma necessidade econômica de sobrevivência, e que o ensino de excelência deve estar lado a lado com essa realidade. Sou grato a todos que se empenham para que essa universidade e a sociedade na qual ela está inserida avaliem cada vez mais os nossos alunos pelo valor que eles têm em si, sua capacidade e seu potencial como seres humanos, não importando sua origem, cor de pele, condição econômica, ideologia, gênero ou orientação sexual. Finalmente, eu sou grato a todos que consideraram e consideram o ensino público gratuito, de qualidade e universal, em todos os seus níveis, não como uma despesa para os cofres públicos, mas como um investimento, uma riqueza para a nação. Sim, vocês são meus afiliados à turma do primeiro semestre de 2020. Vocês estão concluindo o curso em meio a uma pandemia mundial que já cobrou um preço altíssimo, mais de um milhão e meio de mortos, sendo que 180 mil só no nosso país, além de profundos reflexos econômicos e sociais. Para a universidade, além das perdas humanas, a pandemia resultou na suspensão das atividades de ensino por quase seis meses, no atraso do calendário acadêmico e na decisão consciente de, apesar de inúmeras iniciativas, deixar alguns alunos para trás, sem condições econômicas, familiares ou psicológicas, de acompanhar um semestre letivo em ensino remoto emergencial, para não trazer prejuízos ainda maiores a uma maioria que poderia se engajar em tal modalidade de ensino. Essa decisão é ainda mais difícil, por se saber que via de regras maiores prejudicados são os alunos em situação de vulnerabilidade econômica. Engenharia é ciência aplicada, mas também é trabalho em equipe. Seu símbolo é uma engrenagem, que somente junto com outras forma um mecanismo a pandemia foi especialmente cruel em mostrar como ainda temos muito a crescer como sociedade, em mostrar como ideias negacionistas e sem a menor base científica ainda vigora em pleno século XXI. Foi cruel em mostrar como ainda temos muito a crescer como indivíduos. As medidas mais simples e de maior efeito imediato para conter a pandemia até a disponibilidade das vacinas, que são máscaras e distanciamento social, foram um retumbante fracasso nesse país, porque são medidas para preservar o outro e não a si mesmo. A máscara funciona fundamentalmente protegendo as pessoas com quem convivemos. A minha máscara é a proteção do outro, a máscara do outro é a minha proteção. Distanciamento social não é tanto para proteger a nossa saúde, nós que somos jovens, saudáveis, em condições físicas invejáveis, mas para proteger aqueles com saúde frágil, idade mais avançada e físico enfraquecido com os quais convivemos. Meus afilhados. Vocês que se tornaram engenheiros durante a pandemia, procurem na tua opção profissional de vocês a técnica, a racionalidade e a eficiência. Mas não esqueçam também da empatia, da solidariedade e do caráter humano da profissão. O foco da engenharia é e sempre foi o ser humano. Engenharia existe para que a vida das pessoas possa ser melhor. Yoda, o mestre Jedi de Star Wars, e Gandalf, o Mago de Senhor dos Anéis. Eu vou concluir resgatando um pouco da sabedoria desses personagens. Yoda era um mestre que ajudou seu pupilo a descobrir a própria força. Todo engenheiro é líder e coordenador de equipes. Meus afiliados, que na vivência profissional vocês não se limitem simplesmente a comandar, mas atuem como líderes para fazer com que cada um em suas equipes descubra a sua própria força e desenvolva o seu potencial. Gandalf, na cena mais emblemática de A Irmandade do Anel, se posta na frente de um ser maléfico e pronuncia a frase você não passará, que na vida pessoal e profissional de vocês, na presença da injustiça, do preconceito, da corrupção, da falta de ética, vocês têm a fortaleza desse personagem e a coragem de se opor ao que julgarem errado. Mestre Yoda diz que, de forma tão atual, que o medo é o caminho para o lado escuro. O medo leva à raiva, a raiva leva ao ódio. O ódio leva ao sofrimento. O mago Gandalf coloca de maneira muito tocante que alguns acreditam que apenas um grande poder pode manter o mal sob controle, mas não é o que ele descobriu. São as pequenas coisas, os feitos do dia a dia das pessoas comuns, que mantêm a escuridão longe. Ato simples de amor e de bondade. Que os pequenos atos simples do dia a dia, da vida profissional e pessoal de vocês, carregados de amor e bondade, levem a um mundo sem medo, sem ódio, sem escuridão e sem sofrimento. Por fim, meus afilhados eu gostaria de expressar minha profunda gratidão por vocês terem me escolhido como Paraninfo. Eu estarei sempre ligado a vocês através da engenharia, da amizade e do carinho e considero o apelido Mazu como uma demonstração de carinho e apreço de vocês. Meus afilhados muito, muito obrigado. Sejam muito felizes. Muito obrigado, né, professor Majoeiro. Né? É, é, tu és um é, excelente representante do melhor que a gente tem entre nosso corpo docente e dos colegas de engenharia civil, né, é um orgulho poder partilhar essa noite contigo, dessa cerimônia, como eu disse, né? inédita, né, mas que eu acho que a gente está chegando né? ao fim, com sucesso, e gostaria de agradecer a cada um de vocês. E cabe agora né, a mim fazer uma última homenagem aos nossos formandos, na qualidade de diretor da Escola de Engenharia Civil, mas também como colega engenheiro civil. Né? Então, sejam muito bem-vindos, meus colegas, né, é um prazer contar com mais esse conjunto de 41 engenheiros civis que hoje se formam como meus colegas, eu tenho muito orgulho de que nós possamos juntos fazer parte desse corpo de agressos da Escola Centenária de Engenharia, que é a melhor escola de engenharia do país em termos de notas na graduação e notas da pós graduação por causa dos talentos que circulam nela. Sem dúvida, a gente tem uma responsabilidade muito grande porque a gente recebe grandes talentos, como cada um de vocês, né, que já foram, de alguma maneira, moldados pelas famílias, moldados pelos colégios, e que a gente recebe com o maior carinho para ajudar nesse ciclo de seis, sete, oito anos, como vocês mesmos disseram, para que vocês saiam daqui preparados para enfrentar a vida profissional, para que vocês saiam aqui preparados para atuar em prol da sociedade como engenheiros. É muito bacana, em cada formatura, eu estou fechando o meu oitavo ano, deixo agora né, de ser diretor da Escola de Engenharia, passo o bastão para a condução dessa centenária instituição para a professora Carla, que foi minha vice, e que tenho certeza vai fazer uma grande gestão junto com o professor Regulia a partir de é, 21 de dezembro desse ano, uh, e ela está nos assistindo, inclusive, né, já vi aqui pelo Arts e a gente passou de mais de 100 formaturas juntos aí nesse período aí de oito anos, né e essa de alguma maneira vai ficar marcada para mim como muito especial, seja pelas circunstâncias, né, de que é a primeira formatura que a gente faz digital, seja porque vai ser minha última para engenharia civil, Agora, teve uma coisa ao longo das todas que foi muito comum, e aqui também eu notei, o orgulho que eu sinto quando os oradores da turma estão falando. A maturidade que vocês demonstram, a sensibilidade que vocês demonstram, o senso crítico que vocês demonstram, dá uma sensação de, muito bacana de poder é, entender que vocês estão prontos para fazer a sua parte dentro da sociedade. Quando vocês falam da importância da universidade pública, quando vocês falam da importância da profissão do engenheiro, da chegada né, das mulheres como uma força fantástica dentro da engenharia, quando você fala da importância da gente ter ética, quando você fala da importância do momento, da gente ter sensibilidade com as pessoas que estão uh, sofrendo com essa pandemia e poder entender que a gente se limita não estar juntos, nos abraçando no salão de atos, mas que isso é necessário nesse momento. Eu sinto muito orgulho né? e só posso assinar embaixo dessa manifestação feita em torno dos seus colegas. Eu acho que, como eu disse no início... Uh, a engenharia é a arte de ser criativo, é a arte de achar soluções. A gente trabalha muito entre as ciências básicas, a engenharia, a matemática, a física, a química e da realidade. O engenheiro é aquele que tem que transmitir aquilo que a gente sabe ou o que a gente não sabe e achar uma solução para que isso de fato pare em pé na realidade. Então, nós temos que ter essa, esse lado da, da resolução de problemas que é muito típica dos engenheiros, em particular dos engenheiros civis, geotecnia né, que é quase que uma arte, né e muito mais do que uma ciência, né, quando a gente tem muito mais incertezas do que certezas para poder atuar. E é muito bacana ver que vocês acharam o caminho junto com os seus mentores, e né, eu volto a falar né, da comissão de graduação aqui, para poder fazer dessa uma cerimônia marcante. Eu acho que a gente vai levar daqui com bons carinhos, com bom carinho toda essa cerimônia. E eu acho que essa capacidade criativa, essa capacidade de solução de problemas que vai ser necessário porque a gente entra em século 21 tendo problemas cada vez mais complexos para resolver como sociedade, e os engenheiros civis vão estar no fulcro das grandes eh, questões relativas à mobilidade, à sustentabilidade das cidades, às cidades inteligentes, a como é que a gente divide essa inteligência para beneficiar todos os cidadãos das nossas cidades. Vão ser problemas cada vez mais complexos, e isso vai fazer com que os nossos engenheiros tenham que ser engenheiros diferentes do que eram os engenheiros do século XX vocês vão ter que ser mais capacidade de comunicação, mais capacidade de atuar em equipes multidisciplinares. Nós estamos de um novo tipo de engenheiro, um engenheiro empreendedor, que não é necessariamente um engenheiro empresário, embora também seja bom ser empresário. O empreendedor é aquilo que, de alguma maneira, já nasce da engenharia, que é essa capacidade de utilizar as ferramentas que vocês treinaram para poder, de fato, pensar em soluções novas é, para que a gente possa fazer frente aos desafios aí que se aproximam. Então, assim como mensagem final, eu queria deixar que você se desafiem. Né, que vocês ousem, que vocês usem muito bem todas essas horas que vocês investiram, todo esse suor que vocês tiveram para ter esses títulos, para agora fazer bom uso. Tenho certeza que as ferramentas que vocês aprenderam aqui na URGS vão ajudar bastante nessa, né, nessa trajetória futura. Às vezes a gente sai da universidade com aquela sensação de que, meu Deus, eu sou quase uma farsa, eu não aprendi nada, como assim eu estou me formando dinheiro? eu sou aquele velho né, ali... Tenho certeza que vocês têm tudo para fazer grandes carreiras como engenheiros, né? vocês vão começar a sentir esses músculos que vocês trabalharam tanto para desenvolver ao longo desses últimos anos, cada vez mais dando sustentação para as carreiras de vocês e vão se tornar líderes, eu tenho certeza, como falou o João. Mas lembre-se também que hoje em dia o conhecimento muda muito rápido, então é necessário ter um processo de formação contínua, não achem que está finalizado, você tem que continuar buscando novas fontes de informação, novas uma oportunidade de desenvolvimento e nesse sentido tenho certeza que a universidade está sempre aberta para recebê-los de volta vai ser um prazer né vê-los novamente pisar esses corredores seja como colegas que venham né, participar né para criticar ou para nos ajudar a construir o futuro dessa universidade seja como membros do nosso fundo centenário seja como egressos que estão vindo para dar mentoria para os jovens e estudantes seja como estudantes de pós-graduação ou seja como colegas docentes né e alguns de vocês talvez escolham essa dentre as múltiplas facetas que o um engenheiro civil pode ter Qualquer que seja a maneira que vocês voltem, ela nos alegrará, a gente vai ficar muito feliz. Não esqueçam essa alma mater, vocês saem com o DNA da URGS, né? E podem ter certeza que a gente vai sentir muitas saudades de cada um de vocês, assim como aqueles que eu tive a oportunidade pessoalmente, inclusive, de trabalhar juntos nessa trajetória. Lembre-se, né, que vocês saindo daqui, dá sempre uma pressa, né, de agora começar a esculpir a carreira, né, a Machado. Uh, mas é importante, isso. É, usem essa energia da juventude, essa inquietude da juventude, mas lembre-se que é necessário também equilibrar a vida. Né? Uh, se eu pudesse fazer uma alegoria, né, utilizando alguma coisa de uh, engenharia civil, uh, eu já chegando nos 50 e poucos anos e com as cãs brancas, né, a gente percebe que essa trajetória é muito mais uma estrada em que não importa tanto o ponto de chegada, e sim o caminho as paisagens que a gente vai vendo pelo caminho, é isso que vai ser de fato o que a gente vai prezar quando a gente chegar mais próximo do final dessa estrada. Então, assim lembre-se de uh, não se acelerar em tanto a ponto da gente começar a sentir aquela sensação de que tudo está passando tão rápido que a gente não consegue aproveitar. Né? Lembrem de prezar principalmente os contatos com seus amigos, os contatos com seus familiares que hoje estão presentes, e aí é claro que eu tenho que fazer uma lembrança especial. Muito obrigado a todas as pessoas importantes que nos acompanham, acho que são mais de 500 pelo que a gente viu aqui, que foram fundamentais uh, em ajudar a forjar esses jovens para eles serem bons engenheiros e que de alguma maneira confiaram na URGS né, para que ela pudesse fazer a sua parte em terminar de polir uh, esses talentos que nós recebemos. A gente sabe que a gente vai ter momentos muito difíceis na universidade, a gente já tem uma restrição de verbas, a gente tem aí desafios muito grandes, uma certa desvalorização da própria carreira pública... Ah, e a gente precisa muito do apoio de cada um de vocês. É, a universidade ela está constantemente aprendendo, evoluindo, é, hoje a gente tem uma universidade muito diferente daquela que eu entrei em 1984, quando eu fiz vestibular para engenharia civil nessa universidade, e ela continua avançando, mas a gente precisa do apoio, do suporte de vocês, a gente precisa da parceria de cada um de vocês e da sociedade para que a gente possa fazer uma universidade que seja cada vez mais orgulho de cada um dos gaúchos, né? como eu digo sempre, né? com os pés no Rio Grande do Sul, com o coração em Porto Alegre, mas com a cabeça no mundo, essa universidade que realmente possa ser veículo para o desenvolvimento das pessoas. Por fim, né? Ou seja, eu normalmente dou um aviso para vocês se prepararem para aquele momento de jogar os barretes ao alto, que eu tenho certeza fica marcado assim. Vamos fazer isso, né? Lá a, a, em breve, naquela cerimônia simbólica que a Urx prometeu que vai fazer para vocês quando as coisas voltarem mais ao normal. Mas só posso dizer, né, que se a estrada é um caminho, eu espero que o próximo trecho desse caminho seja muito iluminado. Né? A gente deseja o melhor possível para cada um de vocês. Quando vocês precisarem, tenho certeza que vão ter aqui todos os docentes, todo o, o pessoal da escola para apoiá-los no que for necessário, contem conosco, né? nós ficaremos aí esperando ouvir né, das suas façanhas que elas possam, de fato, servir de exemplo para muita gente. E terminando com uma lembrança que eu tenho certeza que vocês vão lembrar quem é o autor, eu vos desejo, então, que bons ventos os levem, né, alto e firme, para essa nova profissão de engenheiro civis né, desejando, então, que vocês tenham muito sucesso. Muito obrigado a todos que nos acompanharam. A gente passa agora né, a encerrar formalmente essa cerimônia e eu vou passar de volta o teaser para vocês poderem sair, né, abraçarem seus familiares, né, é, curtam bastante, não exagerem, nem dá para exagerar muito né, nos, nos tempos atuais, mas curtam, porque eu tenho certeza que esse é um momento especial aí a gente está todos muito felizes com a conquista que vocês fizeram. Parabéns, declaro encerrada essa sessão solene de colação de grau. Oi gente, vocês podem Está tá encerrada a cerimônia. Vou agora Acabou. Parabéns. É, parabéns o Parabéns, bom. gente. Oi, gente. Oi, pessoal. Uh, parabéns. Angela, é, roda o pessoal aí que eu vou depois pera encerrar aí, aqui peraí, é peraí, deixa é bem... aí, ó, quem aparecer vai ter que festejar lá, eu quero ver ó, oh, ó, todo oh, aí, ó oh, oh, aí oh. <risos> parabéns, é, parabéns, parabéns, parabéns parabéns parabéns pessoal parabéns nós. parabéns engenheiros parabéns também tá bom quem quer sair não sei aí Angela obrigado pelo apoio tentei tentei acho que deu certo acho que deu certo valeu gente foi muito parabéns, bom fazer tá com vocês parabéns. valeu pessoal muito obrigada agora partiu o parabéns Vai. Não vai vai, não. Agora vale bagunça! aqui lá, Pai, não. É. Aí, meu filho, obrigado. Obrigado. Uh o bastante... <raga> uh, <raga> que começa <raga> para ser gerada! É... <raga> é... É... Uh, <raga> Uhum. Uhum. Dali, Vinícius uhum. Boa Dali, Roger, Engenheiro Roger Muito bem. <risos> Ei, Débora! Vinte! <risos> pelo barulho? Passa o barulho, já vou. fazer barulho, a gente faz, né? <risos> Dali. Muito bom, gente. Muito legal estar com vocês. Parabéns. Valeu. Ai! Ai, meu... Parabéns. Ah, eu Ai, meu... Parabéns, família Mias. Mais um engenheiro aí. E como é que estão os Benezra? Fala, lindinha, Fernanda! Uh! Muito bom, parabéns! <risos> e aí, dinheiro até! <risos> Engenheira Vanessa Os boots que estão felizes uhum. Oi Bianca Engenheira Bianca já está festejando Essa altura Engenheira Bruna É isso aí Agora é tá a hora de cair na farra Bruna! Missão cumprida Parabéns Parabéns Oliveira César, engenheiro César. Aê! Parabéns a todos! Aença. Tudo de bom pra vocês! Fala, engenheiro Denis! Vamos! O Douglas já tá na, já tá na farra essa altura! Fala, engenheiro Fernando! Tudo bom? Os features felizes? É isso aí. Os features estão reunidos aqui, ó! É, é. <risos> Vocês vão aparecer Vamos ah, engenheiro Ginter Dali Ginter Dale ah, engenheiro Leandro Dale Leandro Uhul! <risos> vale, o engenheiro Paulo, parabéns! Festeja muito com a família, aí, vocês merecem! Colega Obrigado. engenheiro civil! Fala, engenheiro Sabine! Uhul! Aí Uhul! É, Uhul, Sabine! Sabine! Festa na casa do Saraiva hoje! <risos> Vale. Vale. Vale. Dale, Thiago! Fala, engenheiro Thiago Silva! <risos> Tudo bom? <risos> Parabéns! Parabéns para todo mundo! Dale. Vocês merecem! Parabéns, <risos> Grande Vinícius, engenheiro Nis! Aê! <risos> Fala, engenheiro <risos> Mazi Tudo bom? Parabéns a todos aí, cara! Aê! Muito bom, muito bom, muito bom, gente. Valeu, vocês foram <risos> brilhantes. Parabéns, pessoal. As famílias gostaram da, da, da transmissão? Aê, engenheiras! Valeu! Engenheiras, Até mais! Valeu, galera! Bom final de ano! Perfeito! Valeu! Parabéns para todos! Parabéns, pessoal! Ah, te apareceu lá! Parabéns, colegas! Parabéns, e... é nóis! Até! Valeu, pessoal. Parabéns a todos. Tá bom, obrigado a todos. Vamos encerrar. Valeu. Festa para todo mundo hoje à noite. Eu sou o João. Vamos, valeu. Valeu. valeu todo mundo. Aí, assim é, Deus e até a próxima. Dancinha ah, do Gandalf agora, meu é. João. Ah, que agora acabou. Tchau, acabou, acabou. Ah, ah, então, para vocês, tudo de bom. Esse quadro maravilhoso, é de tudo, né? ficar... Professora Ângela, muito obrigado. Foi brilhante essa diretora de câmera agora no final. Aí. Deu o um gosto final dessa formatura. Tchau, tchau. Um abraço, pessoal. Tchau. Felicidades para vocês. Tchau, tchau. Tchau, tudo de bom. Até mais, felicidades.